Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos, vou falar sobre algo muito importante que faz muitas pessoas sofrerem, rejeição, e o que é a rejeição? A rejeição é quando alguém te rejeita, né? um amor por exemplo, você tem um grande amor, você está extremamente apaixonado e essa pessoa não te quer mais, um pai rejeita, né? os amigos podem te rejeitar. Então, a rejeição, na verdade, o problema está onde? Está em você mesmo, porque não é o problema deles, o problema é que você se sente rejeitado. Então, a rejeição vem de uma baixa estima, quando você se sente lá o bicho do cocô, do cavalo, do bandido, quando você não sabe lidar com isso. Agora existem maneiras é, existem técnicas que você consegue porque isso eliminar isso, porque isso não é uma doença, é um modo de pensar, é um modo de agir e é possível mudar. Se você quer mudar, comece a observar quando você está se sentindo rejeitado e a rejeição vai desaparecer.